Carnaval tá chegando e você sabe aquele bloquinho, aquela micareta que passa na sua rua, que passa no seu bairro, que deixa aquela barulheira, que empocalha tudo. Pois é, agora com o meu projeto de lei, só vai poder passar bloquinho, só vai poder ter festa no seu bairro, caso a maioria dos moradores e dos comerciantes ache que vale a pena e que é interessante. Olha que bacana! Vamos falar sobre esse projeto de lei logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso novo canal de games, o Cata Games, o link está na descrição, também acompanhar nossas lives na Twitch e claro, Clube MBL, você que quer fazer parte de um projeto político para mudar a história do país, o Clube MBL ainda te dá acesso aos mini documentários que temos feito recorrentemente também se você dá uma assinatura a mais você ganha a nossa revista exclusiva a revista Valete profunda, com análises você recebe fisicamente na sua casa o conteúdo exclusivo e digo mais, mais quer saber se você compra ou não? é um real por dia quer saber se vale a pena ou não? eu vou deixar aí o pessoal falar nos comentários quem tem o clube MBL? vale a pena ou não vale a pena? Comenta aí se vale ou se não vale e por que que você acha que vale ou não vai. Então vou deixar aí o testemunho para as pessoas que têm o Clube MBR. Bom, vamos lá. O que, que diz o meu projeto de lei? O Estatuto das Cidades passa a viger acrescida do seguinte artigo: a realização de festa ou desfile de qualquer natureza em via pública depende de prévia anuência de três quintos dos moradores e exploradores do comércio da rua independentemente do ato administrativo que permita a realização da festa ou do desfile, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da república não pode dar uma canetada para fazer um evento, passar um bloquinho, passar uma micareta no seu bairro, caso o seu bairro consultado não tenha dado maioria de três quintos para permitir a festa. Ah, quem você quer proibir carnaval? Não, ninguém aqui quer proibir carnaval. Existem praças públicas para acontecer, tem bairros que estão acostumados e que gostam dos bloquinhos e que se organizam para fazer esses bloquinhos, tem ruas de bares que ajudam na composição dos bloquinhos, tem lugares em que as pessoas gostam e querem que a festa aconteça tem lugares que as pessoas não gostam e não querem que a festa aconteça, que deixa sujeira, que causa barulho, que perturba o sossego. Logo, o que o projeto busca fazer é o seguinte: vai ter carnaval, vai ter carnaval, mas vai, vai ter carnaval para cá car... agora. Vai ter em praça, né? Vai ter nos bairros é, tradicionais que tem os bloquinhos que permitem, vai ter nos comércios para que vale a pena ter o um movimento, ter o cara lá. É, é, frequentando o bar, comprando a cervejinha dele né? Comprando a vodka dele Comprando, comprando que nem as forças armadas comprando no Skull Beat superfaturada. super faturada Vai ter a festa dele Agora, no seu bairro, você não quer ter Essa perturbação No seu bairro, você quer ter silêncio Então some daqui Especialmente se você mora Na cidade de São Paulo Na cidade de São Paulo Tem milhares de pessoas sem coleta de lixo varrição então nem se fala cidade de São Paulo tá um lixo tá um lixo de, do centro da cidade absolutamente degradado, né? o que é vergonhoso você né, vai na praça da Sé tem cocô humano num do, do símbolo na igreja, né, na catedral que é um dos símbolos da cidade, tem cocô humano parabéns seu cocô, obrigado você não consegue passar da Sé pra liberdade sem ser assaltado né? Então, a cidade de São Paulo está um absoluto caos. Se passa um bloco, uma micareta na sua rua e suja, meu amigo, ninguém vai limpar. Ninguém vai limpar. Quanto mais periférica for a região que você mora, pior vai ser. Então, tem que ser uma escolha do morador, tem que ser uma escolha da comunidade. É isso que significa é, viver em comunidade, tomar as decisões da comunidade. As pessoas têm a propriedade privada, né? A via é pública Claro, o meu PL deixa claro Aliás, que se for uma manifestação Política, aí óbvio né? Manifestação política é resguardada Pela Constituição, pode acontecer em qualquer lugar né? E aí, claro Não pode ter quebra-quebra, não pode ter invasão né? Mas é, nas vias públicas, etc Pode acontecer manifestação política Normalmente, sem né, maioria Bairro, etc e tal Agora, festa tem que ser do interesse do bairro E do morador do bairro não faz sentido? Se vocês acham que não faz sentido, vocês sabem que eu não tenho compromisso com erro, né? Vamos rediscutir, né? O projeto tá em tramitação, eu falo com o relator, a gente muda o texto agora. Eu acredito que é justíssimo que os moradores de um bairro tenham a capacidade e o direito de permitir ou de barrar um bloco de carnaval ou uma festa de qualquer outra natureza no seu bairro. Às vezes não vale a pena para aquele comerciante, às vezes não vale a pena para aquele bairro, é um bairro sossegado, é um bairro de gente que quer ficar fofocando na porta de casa, de boa na sua cadeirinha, da tranquila, é isso, tem bairros e bairros, tem gostos e gostos, e isso precisa ser respeitado, essa é a ideia do meu projeto de lei, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, beleza gente, um abraço e até mais.